Oi! Gabriel Jordan, do arroba O vídeo de hoje eu sei que é um dos que vocês mais amam, porque eu vou ensinar nail arts. Mais uma vez eu trouxe duas nail arts diferentes no mesmo vídeo pra você já escolher a sua favorita ou então fazer que nem eu, né? Fazer um em cada mão. <risos> Nessa mão eu fiz formas geométricas, né? Num fundo transparente, né? Que é o da minha própria unha, se você observar bem. Aqui no meio não tem nada, né? Tenho só a minha própria unha natural. E eu desenhei várias forminhas geométricas que ficaram super divertidas. Você pode usar casualmente e combinar com qualquer roupa colorida sua, afinal de contas tem todas as cores aqui. E nessa outra mão, inspirada num vídeo que eu publiquei recentemente aqui no canal, né, que a ensinei fazer um moletom tie-dye eu fiz tie-dye nas minhas próprias unhas eu escolhi várias coresinhas pastéis, né coloquei um rosinha, um roxinho, um laranja ficou muito, muito fofo e óbvio, né gente, que não podia faltar apliquei muito glitter, porque afinal de contas quem é que não ama um glitter? Então se você já curtiu a ideia, já deixa o seu like aí embaixo, se você for novo por aqui seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo! Então gente, vamos começar com a primeira nail art desse vídeo que é a nail art geométricazinha que eu mostrei pra vocês na introdução com um fundo transparente, né? tipo o fundo da sua própria unha na verdade quem sugeriu que eu fizesse essa nail art foi a minha mãe ela me mandou uma foto e eu achei super super fofo, é minha cara né ela me mandou um link do pinterest e quem fez essa nail art originalmente foi a Hannah Wrexett eu vou mostrar aí o videozinho pra vocês e é um vídeo super curto e basicamente a pessoa colocou uma fita né na unha pra deixar bem retinho a parte de cima e com um pincelzinho de manicure ela desenhou uma bolinha, né um semicírculo, perto do leito da unha e cobriu com a top coat e é isso, a nail art. Super fácil. Então, pra começar, eu vou adesivar as minhas unhas. Bom, as minhas unhas naturalmente têm um leito mais curto, né? E essa parte aqui é maior, mais alongada, porque eu deixo ela crescer. E o que eu quero fazer é isolar essa parte rosa e deixar reta aqui na frente. como o leito da minha unha, é meio reto, mas ele é meio arredondado nas laterais. Eu vou cobrir desde o início dessa circunferênciazinha pra ficar só a parte rosa. Eu vou usar essa fita isolante aqui da 3M. No vídeo original, a Nail Artist tinha feito com uma fitinha transparente, que eu suponho que seja uma daquelas fitas adesivas comuns. E, gente, eu tenho todo tipo de fita aqui no estúdio, menos aquelas fitas adesivas transparentes tradicionais. Então, vamos de fita isolante mesmo, que eu acredito que vai fazer o serviço, né? Já que o que importa é isolar. Amo. Olha só, eu vou colocar mais ou menos aqui na parte rosinha... Da minha unha e deixar a branca inteira de fora. Aqui, dessa forma, tá? Vou fazer isso aqui nos cinco dedos antes da gente começar. Eu vou tomar como referência o ponto mais alto da minha unha aqui, nessa parte rosinha, e vou isolar nessa altura, tá, gente? Se você quiser, você pode isolar mais abaixo ou mais acima também, não tem problema, mas eu acho que visualmente, para o meu formato de unha, vai combinar mais esse aqui. Gente, quem tem o leito da unha super retinho e tem o formato da unha arredondado, então bem quadrada, vai ficar maravilhoso essa nail Art. Beleza, com todas as minhas unhas isoladas Olha, estão todas na mesma altura do leito da minha unha Ou seja, eu tenho mais ou menos o mesmo espaço Aqui né, nessa parte branca que a gente vai colorir E agora a gente vai começar a colorir com os esmaltes Eu selecionei mais ou menos o mesmo esquema de cores Lá na nail art original ela misturou né? Eu achei bem interessante que ela misturou cores mais vibrantes Com cores mais pastéis Eu vou apertar nessa mão aqui De fazer só com cores vibrantes Mas eu vou usar a mesma esquemática de cores que ela usou tá? Tipo, as mesmas cores nas mesmas posições Mudando só a saturação dos esmaltes. Bom, vamos lá. Na unha do mindinho, na parte de cima, ela tinha usado um esmalte verde. Eu vou usar o Não Sou Obrigada da linha Impala Neon Power. Alguns desses esmaltes em uma camada já super pigmentam, outros demandam mais de uma camada, né? Então vamos começar essa nail art logo. Vou pintando aqui por cima. Na segunda unha, ela usou um amarelo, né? Ela usou um amarelo mais pastel, mas eu vou usar um amarelo mais forte. Esse aqui se chama Print do Sol da Impala também, só que da linha reconnect se No dedo do meio, ela usou um laranja, também na linha Neon Power eu vou usar esse Pisa Menos aqui da Impala. No desindicador eu vou usar o Baba de Unicórnio da linha Atrás do Arco-Íris da Dylos eu amo esse rosinha e por fim eu vou usar esse chamado Let Swim da Vult. Como eu falei alguns desses esmaltes demandam uma segunda camada, então vamos repetir esse processo aqui. Eu vir aqui primeiro no verde fazendo a segunda camada, também não encharca muito, tá gente? Senão quando você levantar a fita, vai borrar. E já tira a fita. Vem puxando Ó, pra fazer o recorte certinho Vou aplicar a segunda camada do esmalte amarelo O laranja O laranja na verdade eu acho que nem precisava de duas camadas Mas já estamos fazendo duas camadas em todas né meninas Não vamos deixar o laranja de fora Auge Gente não vou mentir Tô com medo do rosinha precisar de três camadas viu? Mas vamos lá Na verdade eu acho que duas já é o suficiente e por fim, a última unha que falta nessa primeira parte, né, que é a parte superior da unha, é o azulzinho da Vult. Prontinho, com a parte de cima das suas unhas já pintadas, né, estão super, super, super retinhas e é exatamente isso que você quer deixar aqui super reto, porque a gente vai fazer um semicírculo embaixo, né, pra contrastar o reto com o arredondado. Eu vou só esperar assentar e aí eu vou voltar com alguns pincéis de manicure pra gente poder desenhar os semicírculos nas outras cores. Então, já, já eu volto. Prontinho, gente, o esmalte que a a gente aplicou, já deu uma leve assentada eu peguei aqui esse pincel que faz parte de um jogo de pincéis pra desenho artístico, né? Ele é de metal eu acho maravilhoso trabalhar com esses pincéis e vamos lá, eu peguei maioria das cores que eu já usei nessa nail art aqui, mas pra não ficar repetido nas mesmas cores, eu substituí o amarelo por um roxinho, sabe? Assim, um roxinho meio uva que eu achei mara e é exatamente por ele que nós vamos começar aqui no Mindinho. Esse roxinho aqui que eu tô usando também é da Vult e se chama Pra Cima. Eu vou mergulhar o pincel dentro do frasquinho pra pegar um pouquinho de produto, e eu vou meio que estampando um semicírculo bem próximo do leito da minha unha na parte inferior é onde fica o leito, né gente? Áudio. olha só, faz só o semicírculozinho e é interessante que você trabalhe com esses pincéis, porque se você for tentar fazer isso aqui com o aplicador do esmalte mesmo pode até ser que você consiga mas o aplicador vai puxar muito mais produto e corre o risco de quando você levantar o seu dedo foi escorrendo e desfazer o semicírculo bonitinho, ou se você segurar só mão assim, até mesmo borrar a parte retinha da unha que a gente já fez então fica ligado nisso. Pra próxima unha eu vou usar o rosa na parte inferior na próxima eu vou usar o azulzinho vamos de verde e por fim, laranja. Alge, ah, gente, terminei de fazer as bolinhas inclusive sujei completamente o meu polegar e enquanto essa partezinha inferior das unhas seca e assenta, né, o esmalte, eu já vou aproveitar pra limpar os cantinhos, porque como a gente tava trabalhando muito perto do leito, é muito difícil você não sujar, né, a sua pele então eu vou limpar os cantinhos das minhas unhas Fora da câmera e volto pra gente finalizar Essa nail art. Prontinho, gente Já limpei os cantinhos das minhas unhas Até o momento elas estão maravilhosas Mas ainda tá faltando uma coisinha Se você prestar atenção, olhando na partezinha Que tá colorida pra parte que tá natural Tá uma diferente da outra, né? Porque o esmalte Obviamente vai ter o brilho a mais E também tá desnivelado Pra corrigir isso, a gente vai passar um esmalte em colo Por cima, uma camadinha bem generosa Bem grossinha, pra selar Completamente essa nail art super fofo Gente, essa eu amei isso aqui. Fica super, super fofa mostrando os detalhezinhos das suas linhas naturais. Então vamos instalar, né, meninas? Eu vou usar o esmalte em color da Risqué. E depois de aplicado o esmalte incolor por cima das suas unhas, a sua nail art já está finalizada, já está seladinha, garantida, né, dentro do esmalte incolor. Fica super divertido e eu particularmente amei, eu nunca tinha feito uma nail art que aparecesse tanto o design quanto a unha natural, né, então eu achei super divertido eu achei muito fofo. Com a primeira nail art concluída, vamos partir para a segunda nail art, que também assim como essa, é super colorida super divertida, mas é em tons pastéis Então, gente, partindo para a segunda nail art, a gente vai fazer um design que tá super em alta, tá super na moda, inclusive eu já trouxe uma personalização de roupa relacionada aqui no canal, inclusive se você não assistiu, clique aqui pra conferir que é o tie-dye, hoje a gente vai fazer uma estampa tie-dye nas unhas pra ganhar tempo, eu já fiz a primeira aplicação né, do primeiro esmalte, se vocês observarem as minhas unhas são bem brilhosinhas, isso porque eu apliquei essa base, essa aqui é a base em colo da Impala, da linha tratamento, e antes da gente vir com todas as cores né, do tie-dye, que eu separei já algumas aqui nós vamos vir no esmalte branco, vamos pintar a unha de branco. O temido esmalte branco, que muita gente não sabe como usar. Fiquem calmas, porque hoje a esmaltação do branco não precisa ser perfeita. Não precisa ser 100% homogênea. A gente vai fazer a base branca só pra os esmaltes coloridos terem um payoff, né? Eles se destacarem mais do que eles se destacariam normalmente nas suas unhas se elas não tivessem nada. No entanto, se vocês quiserem que eu traga um vídeo aqui no canal ensinando a pintar a unha de esmalte branco, né? Porque tem muita gente que tem dúvida. Tem muita gente que usa esmalte branco aí craquela, ou então fica manchado ou não sabe qual esmalte branco usar eu posso trazer um vídeo aqui pro canal, se vocês tiverem interesse, comentem aí embaixo, mas hoje, vamos só criar uma base branca né, pra poder fazer o payoff dos esmaltes coloridos mais lá na frente. Hoje eu vou usar o Bianco Puríssimo da Risqué, que eu amo esse esmalte, ele é super pigmentado esse aqui é o resultado da primeira camada ainda não tá opaquinho, nem tá tão bom assim, inclusive esse esmalte branco aqui, do jeito que ele tá, sabe, sem tá tão polido, sem tá tão bonito assim, já seria o suficiente pra essa nail art, mas eu sou maluco e eu não quero continuar esse muito isso aqui, então eu vou esperar a sentar, eu vou fazer uma segunda camada bonitinha. E aí, então, eu vou aplicar os coloridos, mas eu volto aqui pra aplicar a segunda camada com vocês. Beleza, gente, eu selecionei alguns esmaltes coloridinhos, puxando mais pra essas cores pastéisinhas que a gente vê muito em tie-dye. Inclusive, três dos cinco esmaltes que eu selecionei são da linha Tie Dylos, da Dylos, que referenciam justamente essa tendência tie-dye. Tenho aqui um amarelinho, um azulzinho e um laranja, que são essas corizinhas bem pasteisinhas apagadinhas. E eu também vou misturar dois dos que eu usei na Nail Anterior, que são o baba de unicórnio da Dylos e o para cima da Volt. Você também vai precisar de um pedacinho de esponja. Não sei se vocês notaram, né? Esse aqui acho que é o primeiro vídeo de nail art que eu gravo. Depois que eu cortei de novo as minhas unhas, mas eu diminui o tamanho delas. Então, eu já peguei uma esponjinha, né, menorzinha dessa vez. E basicamente você vai pingar gotinhas de esmaltes aleatoriamente na esponjinha. Pra justamente ficar essa estampinha de tie-dye. Então, eu vou começar com o laranja aqui na ponta. Um pouco de amarelo também. Bem, olha só, escorrendo e sujando tudo, né gente, auge Um azulzinho, né meninas, que não pode faltar E você pode ir completando e adicionando mais cores de acordo com o que você queira Basicamente essa aqui foi a estampinha né Que eu cheguei E eu simplesmente vou pressionando contra as minhas unhas Assim como eu já expliquei em todos os vídeos De degradê aqui do canal Porque querendo ou não, essa estampinha de tie-dye que a gente vai fazer na unha Também é um degradê De vez em quando, quando você for aplicando, vai recarregando de novo Porque umas unhas vão ficando mais fortes do que as outras né E você quer deixar elas mais parecidinhas Se você quiser ir recarregando as mesmas cores Mais ou menos nos mesmos lugares Que você fez anteriormente Você pode, eu não vou me apegar muito é isso, tá? Eu vou fazer mais aleatoriamente. Porque, de qualquer forma, o tie-dye é uma coisa aleatória, né, gente? Então, isso é o mais legal na minha opinião. Olha só, até o momento, as minhas unhas estão assim. Elas estão manchadas bem aleatoriamente, mas eu gostei muito do tie-dye. O destaque maior ficou no rosa e no laranja. Eu achei que ficou bem bonito. Tá tudo sujo aqui em volta ainda, mas enquanto eu vou esperando o tie-dye, né, secar, o degradê secar, eu já vou limpando aqui os cantinhos, sabe, das unhas. Então, eu já vou voltar com os cantinhos limpos e e o esmalte assentado. Já já eu volto. <risos> então, gente, voltei. Os cantinhos das unhas já estão limpos. Olha só, o tie-dye ficou transitando entre esse laranja e esse rosa. Na vida real tem um pouco mais de roxo e amarelo do que tá aparecendo aí na câmera. Não sei se vocês vão conseguir pegar 100%. Mas, enfim, pra gente incrementar mais ainda essa nail art, eu vou aplicar dois glitters, porque eu não sou fraca nem nada, né? Sendo eles o Star e o Suave, ambos da Verona. O Star é esse aqui que brilha branco e dourado. E o Suave é esse glitter holográfico aqui, que ele é meio scattered, ele tem várias micropartículas separadinhas dentro da fórmula. Então vamos lá aplicar esses glitters eu vou começar aplicando o suave da Verona, assim como eu já falei, né agora por cima eu vou aplicar o star da Verona, ele brilha meio dourado e meio prata. tem uns leves reflexos de verde que eu acho lindo esse aqui é o resultado, olha, deu um ultra brilho, as partículas de glitter são muito lindas, eu vou até mostrar pra vocês com um flash direcionado nas unhas, pra vocês verem o quanto fica lindo por fim, pra gente finalizar essa neon art aqui de tie-dye toda glitterinada eu vou aplicar um esmalte em color por cima assim como eu fiz nessa aqui pra nivelar mas eu também vou aplicar nessa pra gente poder selar a nail art bonitinha lá dentro novamente estou usando esmalte em color da Risqué então é isso, esse aqui é o resultado das unhas de tie-dye glitterinadas vou colocar aqui pra vocês verem, olha só o absurdo que o efeito fica, gente fica muito mara, então aqui estão as minhas duas sugestões de unhas, né, de hoje desse vídeo aqui, aqui estão os dois tutoriais dessas unhas, ambas maravilhosas essa aqui tem várias formas geográficas Geográficas? Geográfica não, o okay. quê? <risos> Geométricas Essa aqui tem várias formas geométricas Muito bonitinha, fica muito fofo Eu gostei dessa proposta, eu nunca tinha feito uma nail art Que aparecesse a unha natural no fundo Já essa outra aqui é uma coisa que tá mais em alta Que é o tie-dye, e eu decidi adicionar o glitter, né Por minha conta, porque Quem é que não gosta de glitter, né, gente Então, é isso aí Se você gostou dessas nail arts, já deixa o seu like aí embaixo Isso é muito importante pra avaliar o vídeo E recomendar o canal pra outras pessoas Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal a gente fala muito sobre unhas Assim como nesse vídeo A gente fala sobre maquiagem, moda, beleza Cabelo, minha filha Tudo de bom a gente fala nesse canal Então já se inscreve aí pra não perder nada Comenta aí embaixo qual foi a sua nail art favorita Se foi a número 1 um ou se foi a número 2 Conta aí que eu quero saber, gente Sinceramente eu não consigo decidir Eu amo cores vibrantes e eu também amo glitter Então... A áudio né meninas, muito difícil de escolher se você ainda não me segue nas minhas redes sociais considere me seguir, eu sou a no Instagram, Twitter e TikTok nessas plataformas eu interajo muito muito mesmo com vocês, eu tô sempre nos stories tô sempre postando várias fotos babado vai lá me seguir, curtir, comentar em tudo que eu tô sempre respondendo vocês, inclusive eu queria tirar esse momento pra agradecer vocês pelos quase 80 mil inscritos que a gente tá aqui no canal só